Carol, Camille, para participar desse painel. Muito bom ter vocês aqui, meninas. E, e a gente vai começar então, né? Como viver as minhas escolhas, honrando a minha trajetória, para que eu possa unir o trabalho com realização pessoal e lucro, com transformação social e fazer do mundo um lugar melhor. Começo, então, com a pergunta de um milhão de dólares. O que, que é sucesso para vocês, meninas? Ah, como então... mudar essa percepção de sucesso né, que a gente tinha para hoje? Eu vejo sucesso, então, primeiro... É, obrigada pela oportunidade de, de estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Carol Muttersteiner, sou escritora. Eu trabalhei com marketing digital com, por uns 10 anos em empresa, fui executiva zona. E aí eu adoeci, depois eu já chego nesse, nesse ponto que fez com que eu realmente olhasse para tudo que eu tinha. Achava que eu sabia sobre trabalho de sucesso. E pensasse, eu acho que de repente tem um jeito diferente, um jeito mais saudável de, de lidar com isso. Hoje eu vejo o sucesso como uma soma de evolução com celebração. Porque a gente pode olhar e pensar assim, ah, eu tô sempre crescendo, eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre me desenvolvendo, mas eu tô sempre achando que eu tô, que eu tô atrás da máquina. né? Eu nunca, tô, eu nunca sou o suficiente, eu nunca fiz o suficiente, a fulaninha é melhor que eu e isso sempre vai nos levar a um lugar de muita dor. Então, a gente precisa olhar para esse ponto da evolução, porque ele é importante. A gente está nesse mundo para evoluir, a gente está nesse mundo para aprender. E é muito importante que a gente olhe também para a celebração, porque todas as coisas que a gente faz, a gente coloca energia nessas coisas. E a celebração é a forma como a gente tem essa energia de volta. E aí a gente se abastece para continuar seguindo adiante. E depois de algumas algumas experiências de vida... De ter, me, de ter pautado o meu sucesso muito pelo que eu achava dos outros e muito pelos modelos das outras pessoas e que isso também vem de inteligência emocional, vem de autoconhecimento e de maturidade também, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais calejado, vai aprendendo. Que o sucesso do fulaninho não necessariamente faz sentido para mim. Que o meu sucesso, ele é composto por... Eu estar vivendo dentro dos meus valores, eu acho que foi a Rosângela que falou que uma das ferramentas de autoconhecimento é o conhecimento dos valores, para mim ele é o ponto de partida, né a gente entender quais são as coisas que realmente importam para nós, porque a gente pode estar perseguindo algo que nem aí entendeu, que a gente não sabe nem por que, que tá fazendo. Então a gente está perseguindo os nossos valores e cumprindo com o nosso propósito, que também é um outro é um outro tema que também dá umas três horas, mas, mas resumindo, seria mais ou menos isso. E também é, eu me permiti viver o meu sonho e sonhar o meu sonho e não dos outros. E aí tem algumas, algumas etapas para isso, mas a gente já chega lá e eu quero também saber a definição da Camille. Gente, a Carol é linda demais, né? Cada fala dela. Aliás, aqui só tem gente linda. É, então... É, eu vi ali que a Lígia já começou um pouco com a minha fala. Eu falei, gente, ela leu meu pensamento: transformação sem, é, transformação sem experiência, né? Não existe. É, o sucesso, para mim, a definição do sucesso, é, eu, eu comecei a refletir muito sobre isso porque eu não consigo entender. Para mim, não existe sentido em colocar apenas uma bandeira no topo do Everest, sabe? Mas só o escalar é, já é um sucesso contínuo, né? Cada conquista, não adianta chegar lá no topo e colocar a bandeira sem ter história para contar. Então, isso me fez lembrar um, um tempo que eu vivi, em que eu fiquei muito tempo fora do, do mercado de trabalho. E aí, em um determinado momento, eu consegui... É, furar todos os bloqueios e voltar para o mercado de trabalho e aí eu lembro do meu primeiro salário né do, do meu primeiro dia de pagamento que eu fui no banco e aí eu, eu vi aquele dinheiro na conta e eu falei caraca deus isso é meu mesmo Será que não depositaram na conta errada? Tipo, quanto tempo eu estava na minha casa esperando por esse momento, para viver esse momento, e esse dia chegou, e aí eu fiquei ali no momento de tiro extrato, e, e, e olha aquela tela e olha o extrato, Camila Camille Araújo, Camille Rodrigues, não sei o quê, e aí eu fiquei, gente, é meu, sabe? Foram 30 dias trabalhados e aí é, aquele momento foi um grande sucesso para mim só que eu não passei 30 dias de trabalho esperando esse momento eu cada dia era um sucesso para mim porque eu esperei muito para viver aquele tempo sabe aquela realização profissional então o sucesso para mim ele está ligado a tudo que vocês falaram valores é... Em outros, em outros tempos da minha vida, eu tinha trabalhado em trabalhos que não tinha me dado tanto orgulho e tanta felicidade. Então, assim, eu era jornalista, eu estava dentro da minha profissão, mas eu não estava feliz, satisfeita e realizada, porque eu estava fazendo trabalhos que não me orgulhavam tanto, sabe? Então, é, quando eu entendi o propósito da minha vida, quando eu, eu. Aliás, os propósitos, né? Porque eu acho que todos os dias. É, eu reinvento o meu propósito de vida. É, eu entendi, é, quando, quando eu passei a trabalhar em algo que eu encontrei felicidade, em algo que eu entendi que estava linkado com a razão da minha vida, com os propósitos da minha vida, eu passei a entender o sucesso. Porque eu não só estava dentro do jornalismo, como era a minha profissão, é, quanto era o que eu queria, mas eu estava fazendo aquilo que eu estudei para fazer, aquilo que eu me dediquei, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, linkado com os meus propósitos, linkado com a razão, com aquilo que produzia felicidade. Então, é, o sucesso para mim não estava só no final do mês, quando sai o meu salário, mas estava no dia após dia, estava em cada passo na minha subida do Everest. O salário foi só fincar é, a bandeira lá em cima. Sabe, mas lá em cima do, do Everest, no caso, mas assim eu cheguei lá em cima com 30 dias de história para contar, então o sucesso para mim tá linkado a isso, sabe, é, a todo o processo que eu faço para chegar nas minhas metas, nos meus objetivos, porque se não tivesse o amor, eu nada seria. Então, eu identifiquei o sucesso como o amor, sabe? O amor, o propósito, entender o propósito, aí vem a história do autoconhecimento, né? É, entender é, o porquê. Por que, que eu estou ali? Por que, que eu estou fazendo isso? Não basta só ser a jornalista, porque eu fiz uma graduação e agora eu arrumei, uma profe... eu arrumei um emprego dentro do que eu estudei. Não, mas é tá linkado com o propósito da minha vida. Está linkado com os valores, sabe? Não é qualquer coisa, mas é, é... o meu sucesso está linkado ao meu propósito. Então, essa é a visão que eu tenho hoje. Que lindo, Curias, escutar isso de vocês. Até porque né, a gente vem ressignificando, né, mas ainda somos frutos de uma cultura, né, de um mindset onde o sucesso está muito linkado a, né, a sucesso financeiro, altos cargos. Né? E eu queria trazer para vocês, né, para a gente refletir juntas, é importante mudar e ressignificar esse conceito ou é mais cômodo deixar como está queria trazer que vocês trouxessem para gente com a percepção de vocês né frente a um conceito de uma cultura onde a gente visualiza o sucesso muito mais pela questão da, dessas conquistas materiais e para essa nova esse novo significado que vocês estão trazendo aqui para gente que é tão tão bonito e tão importante. Eu acho que depende, né? Eu até gostaria de dizer que sim, que a gente tem todo mundo ressignificar e tem que todo mundo nessa jornada, mas é que cada um tem o seu tempo e tem que fazer sentido, né? É, se tu não tá num momento de sofrimento, se aquilo não te dói, segue a vida e quem sou eu pra julgar a tua definição de sucesso. A questão é que muitos de nós acabam ficando muito inquietos e porque em algum momento a gente começa a entender que o dinheiro, que o status eles são símbolos de alguma coisa e que a gente acaba esvaziando isso e que a gente acaba olhando para as nossas carreiras como se o dinheiro fosse o fim e ele não é, o dinheiro ele simboliza a liberdade, ele simboliza eu poder fazer o que eu quero, ele simboliza autonomia, ele simboliza é, reconhecimento mas eu posso ter isso de várias outras formas e por outro lado, se tu só tem o dinheiro e se tu não tem reconhecimento e se, tu não, e se, se em função de tu trabalhar tanto, tu não tem mais a liberdade, serve para quê? Então, eu acho que à medida que a gente vai evoluindo como civilização e como sociedade, a gente acaba indo em, entende, em, em etapas mais profundas da nossa existência, o que é maravilhoso, mas que às vezes também era mais comum a gente falar do jeito que estava fazendo antes. Porque, como a, a Mônica e a, e a Letícia falaram no começo, essa, essa trajetória do autoconhecimento é uma estrada doída. Né? Mas é uma estrada doída, mas é que nem quando a gente vai fazer uma trilha, que não é fácil. Ou, ou correr não é fácil, sabe? Dói, é, a gente às vezes não tem fôlego, mas se a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente também entende que aquele, aquela dificuldade ali, ela tem um propósito e ela tem um porquê. Eu passei alguns anos no mercado corporativo e como executivo, enfim, e eu não tinha, eu não tinha nenhuma conexão com o meu propósito, e eu tava aqui nem um hamster na, na, na rodinha, aquela na gaiola, assim, que corre, corre, corre, corre, não chega em lugar nenhum. E eu fiquei muito infeliz. E aí eu tive dois episódios da síndrome de burnout, eu desenvolvi depressão, ansiedade, e hoje eu falo sobre esses, esses pontos, hoje eu falo sobre saúde mental, e eu também tento, procuro trazer essas questões para que a gente consiga se perguntar será que a forma como a gente chegou até aqui tá boa para a gente seguir adiante? Será que faz sentido a gente continuar desse jeito? Ou será que daqui a pouco para alguns de nós vai fazer mais sentido a gente se permitir ressignificar isso? Porque para algumas pessoas está ok, então tá o carro não sei o que do ano, beleza, mas muita gente não se conforma com isso. E tudo bem, e aí a gente tem que procurar ferramentas e recursos para se permitir ressignificar e que bom que cada um possa, pode ter o seu caminho e tem para todo mundo. Muito bom, Carol. Camille, quer uh, complementar? É... Ah, eu quero, quero ficar aqui falando por horas. Vamos lá, então. Na verdade. Mas. É... Você pode repetir só a pergunta para mim, por favor? Posso, sim. É, eu estava trazendo a ideia né, da importância de ressignificar ou não o sucesso, né, diante de uma cultura que a gente vem, né, de ser sucesso só uh, altos cargos ou, né, ter uma grana legal, enfim, e da gente enxergar o sucesso com outro olhar, que é esse que vocês estão trazendo. Então, a minha pergunta foi, né, vale a pena mudar ou é melhor a gente ficar na nossa zona de conforto, com o caminho que a gente já conhece? Então, eu sou mega suspeita para falar, como eu já disse, eu me reinvento todos os dias, é, eu tenho até uma guerra que eu trago aqui para reflexão de todo mundo sobre a questão do título, né, eu acho que vocês nem perceberam que eu nem me apresentei, eu fui falando no decorrer da fala, mas eu sempre caio na questão do título, aí eu sempre fico, mas eu sou jornalista? Aí ah, eu não, acho que eu não vou falar que sou jornalista, vou falar que eu sou comunicadora. Porque comunicadora, pelo menos eu já faço comunicação na vida mesmo. Então, assim, é, eu estou sempre me reinventando, então eu sempre fico me perguntando qual é o meu título hoje. Será que eu sou jornalista? Será que eu sou isso? Será que eu escrevo para aplicativo? Será que eu sou aquela jo... Aí eu sempre crio uma frasezinha. Não, eu sou a jovem negra que trabalha na tecnologia. Né? Uma mulher na tecnologia, que também eu tô sempre aí é, batendo, é, chutando a porta e entrando com tudo, e enfrentando e, e rompendo essas barreiras. Então, assim, para mim sempre vale a pena se reinventar, é, seja profissionalmente, seja enquanto pessoa, seja enquanto mãe, enquanto ser humano, é, mas é necessário coragem. Nem todo mundo tá disposto a se abrir é, para o novo. Não é um caminho fácil, não existe uma receita de bolo, é, não existe alguém que, ah, eu passei por esse trajeto, venha e, e é só seguir os meus passos. Não existe, né? É, envolve a personalidade de cada um, envolve ações externas, mas eu acho que, é, eu não sei, eu não estou preparada para estar no meu lugar de conforto. Eu acho que eu, eu ainda não encontrei. Acho que eu não encontrei ainda o meu lugar de conforto. Então, eu tô sempre me reinventando, é, sempre me movimentando. Eu acho que isso pode ser, de repente, algo da minha geração, por eu ser inquieta demais, né? Mas, assim, se você me perguntar, eu vou sempre indicar para o meu próximo. É, tá legal como tá, mas sempre tem como melhorar. Sempre tem como experimentar novas coisas. Sempre tem como... É, ter a troca de uma maneira diferente com o seu próximo. Então, eu sou aquela que defende a tese de que é necessário a gente sempre sair da zona de conforto, sabe? Por mais legal que ela apareça ser, é, pode existir um lugar ainda melhor, pode existir uma posição, é, sabe? Experiências ainda mais extraordinárias. Então, é, eu, é exatamente isso, né? É, é Aquilo, quem eu sou hoje, né? É o meu momento presente. Então, hoje eu penso dessa forma e me reinvento. E amanhã eu já tô me reinventando novamente. O meu título muda por dia, sabe? Eu sou jornalista, sou comunicadora, sou comunicóloga, né? Em outros termos. É, sou escritora de... de, de... Enfim. Então, assim, é, abrace as oportunidades, assim, se eu tivesse é, o que dizer para o meu próximo, eu sempre falaria isso, abrace as oportunidades de uma maneira é, única e se entregue, sabe? Porque assim, o caminho não é fácil, mas... O legal é vencer, né? É ir de, de pouquinho em pouquinho vencendo é, os obstáculos e obstáculos que a gente mesmo coloca, né? Obstáculos internos, né? É, Quantas de nós aqui, a gente, nas nossas conversas, nós nos pronunciamos dizendo a dificuldade que a gente tinha. É, para fazer esse webinário né? Eu mesma coloquei o meu nome Falei, ah, eu posso falar Aí cinco minutos depois eu falei, gente, o que, que eu tinha na minha cabeça De falar que eu poderia falar Eu nem tenho o que falar Aí eu fui e mandei a mensagenzinha lá no WhatsApp Olha, se tiver muita gente, pode tirar meu nome Eu não me importo de ser só um ouvinte, não <risos> Aí a Lígia foi e falou Tipo, a Camille sabotadora, né? Não, Camille, tem lugar sim para você Então, assim é, Gente O é, O novo é De repente uma oportunidade única Que a gente está deixando passar Então assim, abracem Sabe? Abracem mesmo Não vai ser fácil Mas pode ser divertido Mesmo difícil Pode ser divertido E, pode, e você pode achar um lugar mais confortável ainda Mais gostoso ainda Mais extraordinário ainda Então é isso que eu queria falar muito bom, Camille. E para a gente finalizar, né? Vocês duas são exemplos de pessoas que conseguiram ressignificar, né? Tanto a sua visão de sucesso quanto a sua visão de de vida, né? De profissão. Por onde que a gente começa? Qual é a dica que vocês podem dar para as pessoas que estão nesse caminho, assim como você? Começa por dentro. Eu acho que é uma tônica de todo de todo o binário hoje é a gente olhar para dentro e, e os tempos também nos convidam para isso. Então a gente precisa aceitar esse convite e, e realmente olhar para dentro e começar pelo que a gente já tem. É, tem uma, uma questão do sucesso, né? Antigamente ele tinha a gente tinha essa visão da carreira sendo uma coisa que a gente ia trabalhar 40 anos numa empresa e se aposentar e ia ficar né, de boa na praia uh, colhendo os lobos. Hoje em dia, por uma série de questões, isso não é mais um modelo de vida viável. A gente não sabe quando é que a gente vai se aposentar, a gente não sabe né, um monte de coisa. E 2020, junho, a gente não sabe nem como é que vai chegar no final do ano. Então, se a gente começa a, a esperar coisas e esperar numa, numa, não, não no sentido de sonhar, mas de criar uma expectativa que nos gere sofrimento, isso nos paralisa. Então, a gente precisa primeiro olhar para o que, que a gente tem. Mas são as coisas que a gente já faz e que são boas. É aquilo que eu falei no começo. Para mim, o sucesso é a evolução e celebração. É começar celebrando o que tu já tem. Porque eu assisti um filme essa semana que, eu, que era, um, era um treinador olímpico que ele dizia: se tu não acha que tu é bom o suficiente sem uma medalha de ouro, tu não vai ser suficiente com. Então, a gente passar a ter essa perspectiva de que o sucesso faz. Para mim, eu ter acordado cedo hoje é um. É puta sucesso, eu ter terminado de escrever meu livro é um puta sucesso, azar o quanto que vai vender, azar o quanto que vai... E cada etapa do caminho a gente vai, vai fazendo. E, e para mim também o sucesso ele é diretamente proporcional à gratidão. E é algo que eu pratico muito e que em momentos como esse que a gente vive hoje é cada vez mais essencial. Porque a gente é lembrado todos os dias, por várias formas possíveis, de todas as coisas que a gente não é e de tudo que a gente não tem. E a partir do momento que a gente começa a olhar para que a gente é, o que a gente tem, começa a se fazer uma virada e a gente começa a entender o poder que a gente tem no mundo. E... Porque, de novo, assim, não adianta a gente estar tá olhando e mirando lá se aqui não está bom se a gente não enxerga beleza no que tá aqui, no que está na nossa volta, não vai adiantar nada tu falar tá lá nas Ilhas Fiji, porque tu vai achar algum problema na Ilha Fiji. Tu vai achar. Então, é um exercício realmente diário. E eu acho que é, uma, uma, última, uma última sugestão é que tem, um, tem, tem é, várias correntes diferentes que falam coisas diferentes sobre isso, mas tem um oráculo que chama as cartas do caminho sagrado, e que eles têm uma, uma expressão que é entrar no silêncio. Tem várias formas de tu entrar nesse silêncio. Eu, quando eu tive o meu burnout, eu fui o Chile, fiquei um mês e meio viajando, e eu dizia, era uma coisa muito intuitiva minha, eu dizia assim, eu preciso colocar o mundo no mute. Porque era tanta gente me dizendo o que, é que eu tinha que fazer, o que, é que eu tinha que ir, onde eu é ia, que ia e eu não sabia o que fazer na minha vida, e eu pensei, eu preciso estar sozinha comigo. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu consegui me ouvir. E a gente sabe as respostas. Às vezes a gente acha que a gente não sabe e a gente quer se enganar porque a gente tem medo. Mas a gente sabe as respostas. Muito bom. Camille, não sei se tu quer complementar, a gente já tá um tempo estourando aqui para iniciar o próximo painel. Quero agradecer muito, meninas, por vocês. Então, eu só queria falar que eu citei né, que é, é necessário identificar o amor. É, o amor pelo que você faz O amor pelo que, que faz sentido para você E eu só queria destacar que também não é um caminho fácil Que as pessoas falavam isso para mim eu, Mas o que, que você gosta de fazer? Eu não sei Mas o que, que você ama? O que, que é a sua paixão? Eu não sei Eu não sei, eu gosto de tudo, eu gosto de cuidar de gente Eu gosto de lidar com gente Então assim, é uma questão contínua de autoconhecimento né? então esse exercício de gratidão de, de amor e propósito é é olhar para dentro é exatamente o link com a, o link o link com a fala da Carol tá bom era só isso muito bom obrigada Gurias foi muito lindo Olá. obrigada pela entrega pelos insights um onde de gente contribuindo